Nossa, eu não entendo nada de moda. Quando eu vejo uma mulher falando isso, que eu não entende nada de moda, eu fico pensando assim: o que será que ela quer entender? Né? Será que ela quer ser jornalista de moda, crítica de desfile internacional? Será que ela quer entender de, de tecido, tecido tecnológico? O que, que é um entender de moda? Porque para se vestir bem, você não precisa de uma faculdade de moda. Sou prova viva disso. Formada, e não me vesti de acordo, de acordo com aquilo que eu queria comunicar. Então, é. Desculpa, assim, sabe? Ai, não me visto bem porque eu não tenho nada de moda. Nossa, como se a moda fosse um, uma ciência exata e você tivesse completo domínio dela, né? A moda é algo que está mudando toda hora. É moda, modismo. Tá ali, ó, passando, mudando. Hoje tá usando isso, amanhã não tá mais. Hoje o pessoal tá querendo X, amanhã o pessoal tá querendo Y. Não pode ser uma desculpa para você falar que não se veste bem, que só usa as mesmas roupas porque não entende de moda.